A, em Formiga, a Polícia Civil prendeu um, em flagrante um homem de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. Uma pedra grande de crack e 101 pedras já fracionadas e embaladas da mesma droga foram apreendidas, além de um quilo de cocaína. 13 papelotes de cocaína já embalados, 9 comprimidos de êxtase, uma balança de precisão, dois celulares e centenas de adesivos. Bem, de acordo com o um delegado regional em Formiga, imóveis localizados no bairro Geraldo Veloso já vinham sendo monitorados. Após investigações realizadas, os militares visualizaram os suspeitos pulando o muro de uma residência para acessar o imóvel, aproveitando da ausência do morador para preparar as drogas para distribuição. Diante disso, a polícia civil entrou no imóvel e surpreendeu os dois suspeitos. Ambos fugiram, mas o homem de 25 anos foi localizado e preso a três quarteirões do local. Ele havia se saído do sistema prisional no último dia 12. As investigações continuam para a localização do segundo suspeito.